Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Estou aqui verificando o vídeo, né? Este vídeo até que teve uma, um grande número de visualizações, né? 139 para 3 horas e 39 minutos dessa manhã de sexta-feira, dia 15 de março de 2019, né? Mas, enfim, eu queria de vocês uma opinião, opine, tá? Pegue aqui nos comentários do vídeo, lógico, não desse, né? Eu, e desse, dessa opinião de vocês vai ser muito fundamental para melhorar o sistema de áudio e captação. Vocês é, me elogiam pela qualidade de áudio, tanto é da minha fala, né? Porque eu estou falando através de uma câmera, né? Que é a Logitech, né? Que eu utilizo por cá. Essa câmera aqui, que eu posso mostrar para vocês, né? Deixa eu pegar aqui o minha meu espelho, né? Deixa eu pegar aqui a quando eu fico enrolado com, com... com... tá vendo aqui eu uso essa câmerazinha só que tá muito embaçado não quero aparecer não tem que aparecer a câmera tá vendo então é... É essa câmera que eu utilizo, tá? Que é uma Logitech. Mas até em questão, é muito boa. Ela promete o que faz, né? Ela, ela não me deixa lagar do vídeo. Você vê o, o vídeo num, numa velocidade muito boa. né? Ela, ela grava o tempo todo em 60 quadros. Não tem o que reclamar. É uma boa câmera, tá? Só que o áudio dela é muito comprimido e não me possibilita é, trazer um real áudio para todos vocês. Né? Realmente o áudio que deve existir, deve ser captado. O meu amigo André Quintal, do canal André Quintal, aqui no YouTube, ele utiliza um gravador à parte, um gravador de áudio, que até por sinal tem uma boa amplitude, uma boa captação, né? E é estéreo. Né? Se eu utilizo o celular ou utilizo a webcamera, ela fica muito comprimido e parece que no áudio, na gravação, né? é, parece que o som está muito estourado. E na verdade não está. Na verdade, ele está muito comprimido, certo? Então, parece que eu só estou pegando o áudio estourado, e pelo contrário, né? Então, o que eu ouço, eu gostaria de repassar na melhor transparência possível para vocês que estão assistindo o YouTube. Ok, meus amigos? Então... Eu volto a repetir, se você é novo no canal, né, se inscreva e curta, que isso aumenta a relevância no vídeo é, dentro do YouTube. Possibilita que outras pessoas possam assistir também. Okay? Eu gostaria que vocês pegassem aí nos comentários e falassem para mim o que, que eu posso utilizar aqui no laboratório, para melhorar a minha captação de áudio. E aí eu vou entrar numa pesquisa e ver se adequa ao meu orçamento né, que eu posso adquirir. Ok, pessoal? Obrigado a todos por vocês terem assistido. A G-Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado.